Rapaziada, hoje nós temos... Algumas surpresitas pra vocês Bom, a primeira coisa Que a gente vai ver quando chegar aqui Dentro do jogo, como vocês estão vendo aqui agora É que algo tá me chamando a atenção Tem ali uma exclamação, o que que seria? Bom, vamos dar uma olhada aqui agora Olha ali, hein? tem uma mensagem na caixa De entrada, opa, o suporte A Supercell, o Brawl Stars Doação de visual Jesse Dragão Escarlate, tamo junto É nóis rapaziada, é isso Ó, vamos resgatar aqui porque é o seguinte Essa é a nova skin da Jessie, a Jessie Dagão Escarlate. Bora resgatar? Então clica aqui e tá na tela pra vocês Jesse Dragão es... nossa Jesse Dragão Escarlate, ela tá linda meus amigos Que Suba. demais, bora lá pro jogo Vamos ver aqui como ficou, vamos ver ali Escolher a nossa Jesse Dragão Escarlate Tá aqui, olha que bonita mano Meu Deus do céu, e você vai ganhar também No dia 9 na faixa de graça Tranquilão, de graça assim como eu Eles só mandaram antes pra mim Pra eu poder mostrar pra vocês aí como tá essa skin Como tá linda essa skin Tá aqui pra vocês a nova Jesse Dragão Escarlate Então agora o que a gente vai fazer é jogar com ela, mas, mas, mas é o seguinte, que isso, mas é o seguinte, nós precisamos liberar O nosso Nani, eu não tenho Nani Também, então resgatamos o presente Da Supercell e agora temos a missão de conseguir O Nani, cara, o Nani Novo Brawler aí, Brawler lutador Nani protege seus aliados contra ameaças Com disparos de alta precisão, no Super Ela dá a ordem para que Pip, seu fiel escudeiro, saia de cena Em grande estilo Quero ver como vai funcionar isso na prática, hein? Eu também, Nani explode e se transporta até a última localização dele Três vezes por partida o acessório, e tem aí o poder estrela número 1: um. Pipe inflige até 2.500 pontos de dano extra de acordo com a distância percorrida. Olha isso, hein? 2.500 extra? Meu Deus do céu! Bom, vamos tentar liberar ela e para isso a gente precisa abrir caixas. Então, bora lá, vamos fazer o seguinte: vamos dar uma olhada nas minhas missões do passe. De batalha do passe do Brawl Pass. E olha, tem surpresa pra vocês Calma tem surpresa Vamos lá então Tá aqui ó, a surpresa é que já fechamos o passe Temos aí o gay o comerciante Então temos três coisas pra testar aqui hein? Vamos abrir aqui as caixas que temos aqui Pra ver se ganhamos o Nani Ou a Nani, a Nani na verdade né Bora lá, vamos dar uma olhada nisso aqui Vamos ver se a gente consegue Vamos começar a abrir caixas Calma, calma, calma Para, para, para Mas antes é o seguinte rapaziada Você que tá aí na loja e quer comprar o Nani Ou qualquer outra coisa na loja Não esquece mano Vai aqui na loja. Antes de tudo, vai lá no final inserir código. Põe o código Bruno Clash para apoiar o canal. E sem pagar nada a mais Por isso, vai aparecer lá em cima ó, Apoiando o Bruno Clash, tudo que você comprar Uma parte, vem aí pro canal Bruno Clash, sem você gastar nada a mais por isso E ainda, você pode ganhar algumas Coisas muito legais, como Brawl Pass, Gift Card Caixas da Supercell Tá tudo lá no meu Instagram, então comprou alguma coisa Aqui, colocou meu código, comprou alguma coisa Manda no seu Stories lá no, no Instagram e me marca, porque eu vou dar RT E você está concorrendo a essas Coisas maravilhosas, Gift Card, Brawl Pass Caixas, tudo isso daí, tá Pra vocês, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir as caixas, como eu falei Agora sim, agora sim, vamos lá abrir as caixas A missão de hoje já foi, ó Já zei, eu tô, tô pegada, mano, tô na pegada Bora abrir então caixa grande aqui, vamos ver Estamos em busca de liberar a Nani. Vamos lá então Moedas, beleza, nada de moedita Mais uma caixa grande Nada, nada, nada, que beleza Vamos a... pegar a nova reação do Gale aqui, okay, tranquilão Mega caixa, mega caixa agora Vamos lá, mega caixa, é você, mega caixa não é você não, Mega Cash. 500 pontos de poder. Putz, mas 500 pontos de poder não tenho pra quem botar agora, né? Eu não tenho ninguém, virou caixa e a caixa não deu nada pra variar Puts. Agora sim vamos resgatar a nova skin do gay o gay, o Comerciante Tá aqui pra vocês mais uma skin na faixa aqui pra mim, ó Na faixa não, eu paguei pelo Brawl Pass Tá aqui ó, gay, o Comerciante, aqui na faixa, ou não E 15 caixas grandes, vamos ver se a gente tem sorte abrindo 15 caixas grandes Que foi o extra que eu fiz até agora com as missões Bora lá então, partiu já foi! Não eram 15 caixas? O que era aquele 15, então? Não entendi. Como assim? Não entendi. Eu não entendi nada. Se vocês entenderam, comenta aqui embaixo o que aconteceu. Tava 15 ali e eu não entendi nada. Realmente não entendi. Não conseguimos a Nani aqui. Agora a gente vai ter que fazer o quê? O quê, o quê, o quê? O quê, o quê, o quê? Não sei. É, nós vamos tentar aí. Tentar não, vamos pegar na loja, né, rapaziada? 209, nós ganhamos a Nani mais pontos de poder da Nani 209 gemas Pra isso, agora sim, vamos apoiar também o canal Bruno Clash Vamos aqui comprar 200 Eu preciso de 200, mais ou menos 200 Gemas não tem 200 209, é isso? 209, tá Eu tenho 38, então se eu comprar 170 Vai pra 208, mano Uma gema Uh! Gema, mano, por isso eu vou ter que Comprar aqui o nosso, a nossa oferta De 74,90. então Bora lá, pelo menos vou estar apoiando o canal Bruno Clash né? Então faz isso comigo, apoia também o canal Bruno Clash, bora lá comprar gemas é isso, compramos as gemas apoiando o canal Brown Clash. e é isso aí, ó, já vi aqui as gemas, vamos lá então agora comprar o Nani, a Nani, a Nani tá aqui, desbloquear o Brawl e ganhar ainda 180 de pontos de poder. Olha isso, se eu soubesse que não ia dar, que não tinha aquelas 15 caixas que eu pensei, eu tinha feito isso antes de abrir as caixas. Oh meu Deus, mas tá tranquilo, bora lá então, 209 Nani na tela aqui pra vocês, que beleza, manos! Mais 180 é pontos de poder, vamos botar, melhorar um pouquinho Nani também Vamos jogar com a Nani, inclusive, vamos melhorar ela aqui ao máximo que puder Acho que é pouco, né? Mas é alguma coisinha, né? É Já deixamos ela aqui no nível 5, né? Nível 5 selecionada aqui Vamos jogar com a Nani, depois com a Jessie, Dragão Escarlate E depois com o Game Comerciante, beleza? Então é isso, bora lá, vamos ver aqui no combate como funciona vamos. É isso, já estamos aqui no combate com a Nani Vamos ver como vai ser isso daqui, hein? Meu amigo, eu não sei ainda não, hein? Nossa, mano, como é que é esse... Como é que funciona aqui? Nossa, que dano é esse? Na moral, que o dano é esse? Gente, mano, mas é muito dano, mano! Roubado, roubado Nossa Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro Eita, nossa, 2.700 Ah, se junta O dano é maior Se junta, o dano é maior Ah, agora entendi, ó Se junta, o dano é muito maior Já sai daqui, já Beleza Separados os raios é uma coisa Agora se junta É um abraço, olha isso Vamos lá, vamos lá Pega, Nossa, mano Ah, eu fico, eu fico parado Agora que eu entendi mano. Nossa, mano, meu Deus Mano, imagina ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver se dá pra pegar Vamos ver se dá pra pegar Não pegou Nossa Não, não, não Peraí, peraí, peraí. Boa, boa, boa, boa. Mais um, mais um, mais um. Nossa, morri. E aí caiu no colo da outra o primeiro lugar. Eu fiquei em terceiro ainda. Ah, não. eu fiquei triste. Aí ah, eu fiquei triste, Bora mais uma aqui com o Nani. A Nani? A Nani. Eu tenho que, tenho que sempre lembrar que é a Nani. Vamos lá, então, agora sim. Bora mais uma e vamos lá, então, ver como vai ser. Eu tô doido pra testar, saber como funciona direitinho esse Super aqui. Gostei, hein. Esse Super é diferente de tudo, hein. Na hora que ele junta, parece dar mais dano, né? Então, os três dando dano, olha, dá 200, 2.500 de longe, hein? Boa, peguei mais um aqui, beleza? E eu quero testar o meu super, né? Porque é algo que eu não manjei ainda. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Nossa. Bora, bora, bora. E eu percebi que quanto maior a distância, parece que é maior o dano, não é isso? É isso? Não sei. Comenta aí se vocês já sabem. Ó, oh, galera, eu não consegui testar tanto... Porque como alguns sabem aí eu tava de mudança na época que soltaram aí a sneak peek da, do, da Nani E eu não consegui realmente fazer os testes, né, com a versão do roedor Então me faltou E aí agora eu tô sentindo falta desse momento de saber como funciona ali direitinho Mas eu vou testando aqui, a gente vai pegar a manha da Nani Ó, a Nani tá ali, ó, vamos ver se funciona, ó Boa, boa. Ai, ah, segundo, meus amigos. Bom, eu ainda vou pegar a manha da Nani pra poder jogar com ela direitinho. E subir ela pros 600, pro 700 e botar ela mais pra frente, beleza? Beleza! Bom, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Agora vamos jogar com a Jess Dragão Escarlate. Vamos? Bora lá. É isso, Jess Dragão Escarlate. Estão aqui já, então, combatão. Bora ver a nova skin em ação. Vamos lá, então, ó. eu tenho ali a nossa Jess Tá bonita pra caramba, mano. Olha que top esse bonezeira. Topzão. O que eu achei legal também é a torreta dela A torreta tá muito bonita, hein? A torreta tá muito bonita, essa torreta da, Dessa nova skin, hein? Gostei bastante Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tô com um pouco de medito Mas, vamos lá, né? Medo é pros fracos E vamos bater aqui Que o negócio tá feio, hein? Vamos lá, vamos descobrir o que tem aqui Tem shake, mano, tem shake, mano Tem shake, mano oh, ai, ai, ferrou, ferrou tudo mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Bora então, mais uma aqui. Meu Deus, não dá pra ver o rosto da Jess. Dá pra ver as, as trancinhas ali de boas. Vamos ficar de olho, porque a galera aqui fica muito matinho, né? A galera fica matinho. Dá é sorte de pegar um shakezão do lado, aí é GG. Se a gente pegar uma sobra também é GG, então vamos ficar ligeiro. Não pode vacilar, rapaziada. É verdade. Tô aguardando aqui, vai ver o que vai acontecer. Por enquanto aqui nada. Será que tem alguém aqui no meio? Se tivesse era um arregaço. Eu já ia cair lindo, já ia cair lindo. Ó, tem aqui, vamos ver se a gente pega... Esse shake Hum, vamos, da, vamos da, deixar aquele bote maroto, né? Aquele bote maroto, aquele bote gostoso Aquele bote delícia, meus amigos Vamos lá então, ficar de olho aqui no shake Vamos ver se alguém vem por aqui Por enquanto nada, nossa, tá vindo dois shakes, mano Tá vindo dois shakes Fica ali olha, só de olho, deixa eu ver, eu vou pegar o outro shake daqui a pouco Nada de shake Tô só esperando, ninguém vai vir aqui tentar pegar o shake, não? Só pra saber Só pra saber, só, meus amigos Ih, mano, não vai ter ninguém vindo pegar o shake Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, agora deu ruim, agora deu ruim Nossa, foi muito cavalo Muito cavalo, meus amigos cavalo. <risos> É isso, mano, deu ruim aqui, mas ganhamos pelo menos alguns, alguns troféus aqui Quatro troféuzinhos, mas vimos aí a Jesse Dragão Escarlate em ação Bora agora ver o gay, mano, o gay comerciante Bora lá É rapaziada, bora testar aqui então O gay, o Comerciante, meus amigos, que doideira, mano Bora lá então, vamos ver o que vai acontecer agora Vamos jogar aqui bonito demais Bora, bora, bora, bora Fazer aquela, aquela rapidez aqui para poder acabar logo com isso aqui, bora aqui, bora Foi, foi, foi, boa Tá bom, tá bom, vim aqui no meio Eu sou meio doido, fui meio doido Olha o que sai agora, não é mais a Aqueles negócios de bola de neve, agora é diferente, ó Olha que da hora, mano Ai, ai, tomei mudando ali que não precisava Boa, peguei aqui, beleza Beleza, me ajudou ali a Bibi Tops demais Tem aqui mais um dele, vamos ver o que vai dar pra fazer Tem uma cobrinha saindo dele Da, da, da lampadinha ali, você viu Bacana, hein, ó, vamos, vamos ver o que vai acontecer Bateu ali, ai mano O outro gay me quebrou, mano, era pra derrubar ele O outro gay atrapalhou Ô oh, gay, eu deixava eu matar primeiro, mano oh, Esses caras não, não entendo, viu, mano Ó o gay tá me quebrando, o gay tá me quebrando o gay me, traiu, o gay me traiu O gay me traiu O gay me traiu Que beleza, hein? Que beleza, gay Aí sim, que beleza, cavalo Bora mais uma com esse gay aqui Porque o gay tá complicado, hein, mano Bora lá, fui traído O gay me traiu, mano Bora mais uma aqui então, vamos ver o que vai acontecer Meu amigo Vamos ver o que vai dar aqui, hein Bora lá, é, o cara vazou Ele, O cara vazou, enquanto isso a gente vai pegando aqui, né? Fazer o quê? A gente pega duas, pelo menos aqui, ó Já pega duas, vamos lá pegar a terceira Dessa vez, tá de boas Vamos ver ali se vai dar certo Bora Aê, pegamos três aqui, já é um bom começo, hein? Já é um bom começo Bora ver Que loucura, meus amigos Que loucura, meus amigos Bora lá, vamos ficar que tem muitas zé moitinhas Aqui, várias zé moitinhas e não pode vacilar, né? Porque os armoitinhos quebra a gente. E vamos ver se a gente pega alguns... Alguns... Opa! Ligeira aí! Alguns... Shakes, né? Seria muito bom. Bora! É, não pegou não, mano. Não pegou não. Ó! Oh, aí! Vazou, vazou, vazou, vazou, vazou. Ó! Oh, quase, quase! Quase, quase, quase, quase, mano. Meu Deus! Opa! Opa! Opa! Tem um cara ali! Que isso! Agora você tá ferrado, meu amigo É aquele lá daquele começo, né? É, quis me pegar Eita, mano, peraí aí vamos conversar, mano oh, Não é assim, não Tá tentando me fechar ali, ó Tá tentando me fechar Bora, bora, bora, bora. Ah, ententei. Tentei... Nossa, ele quebrou lá, hein? ele pegou lá, hein? Que beleza! Oh, opa, aí sim, hein? aí... Opa, opa, opa... Demos um danãozinho ali de leve. Olha lá, o cara vai chegar aqui... Não... Não, não... Sai para lá... Não, aqui não! Aqui não, meus amigos! Nossa, mano! Parecia que eu ia adivinhar que ia acontecer aquilo lá, hein? Que loucura! Vamos lá para cima, vamos lá para cima, vamos para cima... Joga para trás... Joga pra trás, e pra trás, isso Bora Ah, vai dar ruim aqui, não tem, não tem o que fazer, não tem o que fazer Joga pra trás Ai, meu Deus! É, rapaziada, vocês viram que no finalzinho acabou a câmera, mano Acabou a bateria da câmera Deu uma doideira e acabei até que indo bem, né? Fiquei, acho que em terceiro, se não me engano Sim Mas... Fiquei maluco por causa da câmera, né? claro Mas aí, tá aqui Rapaziada, este foi o vídeo Muitas doideiras aí no meio do caminho Mas deu bom Vocês viram aí Eu consegui a nova skin da Jesse Dragão Escarlate Consegui também o gay, o comerciante E ainda peguei a Nani Aliás, a Nani é doideira, hein E o que é aquele super, mano? Que doideira É um teleguiado, meu amigo Meu Deus do céu Vou jogar mais com ele aqui E depois eu trago algum vídeo pra vocês Com muitas dicas Nani, da Nani, da Nani, olha que doideira! Então é isso, rapaziada. Não esquece, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, um abraço, falou, foi